Bem vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. O episódio de hoje é sobre The End of the F World, uma série da Netflix que tá fazendo a cabeça da molecada. E essa abertura nova, curtiram esse som ao fundo? Essas mudanças só aconteceram no canal por conta do seu apoio no Apoia-se, no padrinho. E eu agradeço demais a todos os que ajudam o canal. E muito em breve eu vou começar a sortear brindes entre os padrinhos e madrinhas do canal. Outra coisa é que os apoiadores vão receber mais informações exclusivas adiantadas sobre filmes ou séries que eu assisto antes. Por exemplo, eu já assisti a Altered Carbon e os apoiadores já sabem o que eu achei dessa nova série da Netflix, mas para os civis eu só posso falar depois do dia 22 de janeiro. Então bora falar de The End of the F World. The End of the Effing World é uma série do canal inglês Channel 4 que poderia ter passado completamente despercebida dos radares, mas assim que caiu na Netflix se tornou um acontecimento. Reza a lenda que o diretor Jonathan ele encontrou com as páginas de uma história em quadrinhos em uma lata de lixo do lado de fora de uma loja de quadrinhos em Londres sobre um casal de adolescentes problemáticos. Ele se autodiagnosticou psicopata e o seu objetivo é matar alguém. Ela é uma jovem confusa com a própria vida depois da separação dos pais. Os dois se conhecem na escola e depois de alguns problemas decidem partir pelo mundo em busca do pai da garota. Os quadrinhos tinham o mesmo título e foram publicados pelo próprio criador, Charles Forman, em 2013, e não dá pra negar que o minimalismo da arte de Fornman funcionou muito bem como uma espécie de storyboard. Anne estou contatou Forsman por e-mail, os dois trabalharam juntos na adaptação para TV. E em 2014 ele conseguiu produzir um piloto para Channel 4. Eu tentei achar esse piloto na internet para assistir, mas é uma tarefa praticamente impossível. Se alguém encontrá-lo, por favor, me manda o link. O piloto ficou na gaveta por quase sete anos até que eles conseguiram luz verde para a série em oito partes que agora está disponível na Netflix. Do piloto só a atriz Jessica Barden continuou com uma lista e ela está sensacional no papel, assim como Alex Lauter no papel de James. O curioso é que a série é inglesa, mas os quadrinhos são americanos. Então a estética visual é uma mistura das duas culturas. Provavelmente para o público brasileiro isso não vai fazer assim muita diferença, mas essa mistura de ambientes cria um universo fantasioso bem próximo da linguagem dos irmãos Coen. O diretor nitidamente é fã deles e se deixou se influenciar por vários filmes como Fargo, Thelma Louise, Pulp Fiction, Velo do Azul e até com a série Twin Peaks. E o próprio roteiro da série é escrito de uma maneira incomum. E o sucesso que a série alcançou é um exemplo de como as pessoas estão ansiosas por produtos autorais, longe daquele padrãozinho americano de contar histórias, sem aqueles atores lindos que são todos iguais e que salvam o mundo todas as semanas. Que venham mais The End of the -World, é o tipo de linguagem que a gente estava precisando. Então eu fui lá procurar e ler os quadrinhos para entender melhor o produto que eu tinha terminado de assistir. Pegar uma história em quadrinhos e convertê-la para outro meio é muito difícil e quase nunca a gente pode exigir fidelidade. Existem diversos elementos que funcionam em um meio, mas que não funcionam em outro. É preciso fazer adaptações, umas sutis, outras nem tanto. Não mudar nada é praticamente impossível. Nos quadrinhos, por exemplo, o James machucou a mão no triturador de lixo da Pi e perdeu dois dedos, enquanto na série ele enfiou a mão em óleo fervendo. Alguns personagens que não existiam nos quadrinhos foram criados para ajudar a desenvolver o enredo da série e outros que existiam agora têm personalidades diferentes, mas no geral o diretor Jonathan Entwistle conseguiu entregar bem um trabalho fiel em relação à história original. Uma coisa que muda é que nos quadrinhos existe um final claro, a gente sabe o o que acontece com os personagens. Já na série o enredo deixa tudo aberto para uma possível segunda, terceira, quarta temporada, e isso pode ser um problema. A primeira temporada de The End of the F-World é genial, pois ela não viaja muito e respeita o original. Para uma segunda temporada vai ser preciso trabalhar muito próximo com o criador, Charles Forman, para não perder as características originais dos personagens dos quadrinhos tão bem transpostos para a TV. E essas características são a base do sucesso da série que, claro, vai muito além disso, mas precisam ser respeitadas. Visualmente os quadrinhos são apresentados em preto e branco, com traços bastante simples, enquanto eu lia eu me peguei com a sensação às vezes de estar lendo uma versão sombria das tirinhas do Snoopy. E essa simplicidade no traço não dá um norte visual para a série, então o diretor decidiu experimentar elementos peculiares. Em uma entrevista ele disse que a ideia foi buscar a estética dos anos 90, e se foi isso mesmo ele atingiu bem o alvo. Mas a experimentação vai bem além disso e a gente entra num universo muito maior. Lá pela metade da temporada, os nossos dois jovens heróis precisam se disfarçar e James passa a vestir uma camisa florida e Alyssa fica loira e os dois de repente se tornam personagens do Tarantino. Eles se tornam nitidamente o Clarence e a Alabama de Amor a Queima Roupa, ou o Pumpkin e a Honey Bunny de Pulp Fiction. Que, para quem não sabe, são os mesmos personagens, o Tarantino tem essa mania de reusar personagens nos seus roteiros. E exatamente como os personagens do Tarantino, o James e a Alyssa se tornam fugitivos e passam a agir fora da lei por necessidade. Mais do que um Bonnie Clyde do século XXI, a série se torna uma Thelma e Louise do século XXI e está longe de ser milista. Os dois personagens, eles seguem uma comédia sombria de erros e, em cada episódio, eles mergulham mais e mais nos problemas e, de repente, fica completamente impossível escapar deles. Um enredo desde o começo deixa bem claro que a gente não vai ter um final feliz. Uma comparação mais ou menos inevitável é com *Thirteen Reasons Why, outra série da Netflix com adolescentes com problemas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 13 Reasons Why entrega adolescentes muito pouco reais, enquanto The End of the F-World tem personagens humanos, erráticos, reais. Em vários momentos eu me lembrei de pessoas que eu conheci na minha adolescência que agiam exatamente como eles. Eu tenho certeza que eu conheci pelo menos duas Alissas na minha adolescência. PELO MENOS DUAS. Sim, vale. Se você ainda não começou a assistir a série, assista. É curta, são oito episódios com 20 minutos cada, e você vai ver como se fosse um filme de duas horas e 40. Tem um momento ou outro mais arrastado aqui e ali, mas nada que atrapalhe a sua diversão. É a melhor estreia do ano da Netflix até agora. Uma última dica que eu dou é, leia a história em quadrinhos se você conseguir. É tão boa quanto a série e até mais tensa em alguns momentos. Você compraria uma camiseta do Nerd Rabugento? Seguinte, agora é sério. Em 2018 vai ser o ano em que o Nerd Rabugento vai virar um conglomerado de empresas e finalmente vamos ter a nossa loja própria de camisetas com estampas exclusivas. O artista que vai fazer as estampas é um profissional muito bom, conhecido no mercado, um dos melhores que eu conheço e a qualidade das camisetas, o tecido, você nunca teve uma camiseta parecida, esse é o tipo de nível que eu quero garantir. Eu ainda preciso pensar no valor das camisetas, mas vai ser algo em torno de 60 reais, um valor abaixo da maioria das grandes lojas nerds. Eu fiz uma pesquisa e os caras cobram 70, 80, 90 reais por camiseta e ó, eu tenho camisetas dessas marcas aqui em casa e nenhuma é tão boa quanto a que eu vou fazer. Esse preço só não dá mesmo para concorrer com as grandes lojas, os caras Fazem tudo na China, aí não tem como. Mas em termos de qualidade, eu ainda me garanto. Vocês me conhecem e sabem que eu jamais colocaria uma camiseta de baixa qualidade no mercado e foi por isso que eu demorei tanto para criar a loja. Se vai fazer, faz direito. Então aguardem, 2018 começou muito bem. Vai ter essa e outras novidades, até a cara do canal eu já mudei. Agora vai! Só que para vender produtos eu preciso produzir vídeos, uma coisa depende da outra. Dois vídeos por semana, no mínimo a partir de hoje. Podem me cobrar! E confira os outros vídeos do canal tem um monte de vídeo legal para você ver! E explore as playlists e seja uma pessoa muito feliz!